Salve salve pessoal, sejam todos bem vindos ao primeiro vídeo de Free Fire aqui no canal Hoje vou estar trazendo para vocês um emulador para PC fraco Um emulador que não precisa de virtualização Um emulador excelente, que tem uma boa jogabilidade Sem bugs, sem erros o um melhor emulador atualmente para Free Fire Tanto que foi desenvolvido focado no Free Fire, beleza? Vocês primeiramente vão acessar os links que estão tá na descrição do vídeo é a página de download do emulador que é o Smart Gaga, o site é smartgaga.com. Beleza, vocês vão clicar aqui sobre download, vão aguardar. No meu caso, como eu estou utilizando o Firefox Mozilla, aí eu tenho que clicar ali em salvar arquivo. Beleza, aqui está fazendo o download, como vocês podem ver, falta apenas 9,8 segundos. Após fazer o download, vocês vão abrir o setup, que é o instalador. Vão aguardar. Vão clicar em sim. Aqui vocês vão clicar... Vocês podem fechar o navegador de vocês, beleza? Aqui vocês vão clicar em next. Vão aceitar os termos. E vão colocar a... o local que vocês querem instalar. No meu caso, eu vou instalar aqui no disco local que eu criei... É... Para isso mesmo, né? vou criar aqui uma nova pasta e colocar aqui Smart Gaga. Beleza? E vou clicar em Install. Lembrando que ali é opcional, tá rapaziada? Ali é opcional. Pronto, após instalar vai aparecer aqui. Para iniciar o Smart Gaga. Vocês podem ficar em Finish e deixar marcado aqui mesmo. que já vai iniciar automaticamente o emulador, beleza? Como vocês podem ver, aqui está o emulador. Certo? Se aparecer aqui alerta de segurança do Windows, vocês podem colocar em permitir acesso, ok? Após isso, vocês vão clicar aqui sobre os pontinhos, que é o menu. E vão clicar aqui diretamente na Play Store. Bom pessoal, nessa parte aqui, vocês vão clicar aqui em... Se vocês têm uma conta do Google, provavelmente vocês têm né, que é necessário para poder baixar o Free Fire Vocês vão clicar aqui em Existe, beleza, que no caso é uma conta existente Aqui vocês vão colocar a sua conta do Google, beleza, eu vou borrar aí para ninguém ver, obviamente Após isso vocês vão clicar na, na setinha direita Vão clicar em OK, vão aguardar um pouco Vai clicar na, na, novamente na seta direita E aqui vocês vão procurar pelo Free Fire. Vão digitar aqui Free Fire. Vai aparecer aqui o primeiro. Vocês vão clicar em instalar, aceitar e só aguardar a instalação. Está finalizando a instalação do Free Fire, beleza? Já está acabando pronto. Foi finalizada a instalação. Não vão abrir ela agora no momento. Vocês vão clicar aqui no no botão do meio, beleza? Vai voltar aqui para tela inicial. Vou clicar aqui novamente. E vão clicar aqui nessa engrenagem aqui de configurações, beleza? Vamos clicar aqui em Advanced, que é avançado. Aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês. Muitas pessoas cometem erros aqui, beleza? Primeiramente, vocês vão deixar aqui padrão. Na resolução, deixa o um padrão 1280x720 DP 320, beleza? Se o seu PC for um PC bom, vocês podem deixar aqui em 1920x1080. Mas aqui 1280x720 já tá bom. Beleza? Tanto para PC ruim, PC médio, etc. CPU, vocês sempre vão deixar no alto, que é automático, eles vão detectar a melhor configurações para vocês. Memória RAM, mesma coisa, o emulador vai detectar automaticamente a melhor configuração da memória RAM, beleza? Então esses dois aqui você deixa em alto. Renderização, vamos lá, é aqui que está o problema de muitos. Se você tem um processador melhor que a placa de vídeo, vocês vão deixar em OpenGL, beleza? Que aqui vai estar utilizando o processador. Se você tem uma placa de vídeo melhor que o processador, vocês vão colocar em DirectX, beleza? Como meu, meu, minha placa de vídeo é ruim, então eu deixo em OpenGL, beleza? Caso vocês tenham, não tenham placa de vídeo, também deixem em OpenGL, beleza? Aqui vocês podem deixar marcado, beleza? Playback e microfone. Aqui... É o fone de ouvido vocês escolhem o seu, beleza? Para quem utilizar aquelas caixinhas de som, vocês tem que procurar aqui, certo? Microfone, vocês colocam o microfone que vocês vão utilizar, beleza? E dão um save, ok? Dão um save, aí vai aparecer a mensagem aqui para reiniciar meu emulador. que aí tá escrito reboot, vocês clicam nele. Aí vai reiniciar o emulador. Aqui não preciso reiniciar porque o meu já tá no padrão, certo? Após ter feito isso, vocês vão abrir o Free Fire. Beleza. Pode fechar aqui. Vamos aguardar a inicialização do Free Fire. Vai aparecer aqui para atualizar. Aqui vocês podem clicar em Alô, se aparecer essa mensagem aqui. Às vezes dá esse erro aí, pessoal. É normal, tá? Pronto. Aqui eu vou entrar com a minha conta, beleza? E pronto, pessoal, já estou aqui na minha conta, na minha conta principal, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês as configurações que vocês vão utilizar beleza primeiro eu vou clicar, clicar aqui para maximizar a tela beleza e vamos lá vocês vão clicar na, na engrenagem de configurações do próprio free fire beleza vão em aqui em gráficos normalmente vai vir aqui ó, em smooth, beleza é, se o seu pc um pc ruim mas bastante ruim mesmo não vai aparecer a opção aqui no ultra de FPS alto, beleza? Essa opção aqui não vai aparecer pra vocês Se o PC for bastante ruim mesmo, beleza? Caso apareça, vocês vão clicar aqui em High Que vai deixar ele no alto, beleza? O FPS vai ficar ali cravado no 60 FPS Por exemplo assim, né? como vocês podem ver Se eu desativar, ó Vocês percebem Ó Que fica meio com um pouco de atraso, ó, Beleza? Então, se aparecer essa opção pra você, Você deixa ativado aqui, ó Beleza? Language. Aqui tá em inglês. Vocês vão colocar em português. Vão confirmar. para fazer as alterações tem que reiniciar o Free Fire. Beleza? Eu não vou reiniciar. E aqui em controls. Pessoal, aqui vocês não precisam mexer. Beleza? Aqui vocês não precisam mexer na, nos controles, nas configurações. A não ser que vocês queiram deixar no gosto de vocês. Beleza? Aqui eu deixo no padrão mesmo. O HUD também eu deixo no padrão. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui no... no, As teclas, né? Vocês vão clicar aqui na engrenagem aqui de teclado aqui, ó. Beleza? Aqui, pessoal, vocês vão deixar aqui... Provavelmente pra vocês vai estar tá aqui Smart Mode. Vocês vão deixar em Normal Mode. Modo normal, beleza? Aqui vocês vão deixar marcado essa opção aqui, ó. Só essa opção, beleza? Só essa. Mas como você está começando a jogar agora, utilizar esse simulador agora, vocês vão deixar aqui essa primeira opção marcada também, porque aí ele vai aparecer as teclas na tela para vocês, beleza? Isso aqui ajuda bastante até vocês decorar. Quando vocês decorar, vocês podem desmarcar essa opção. Então vocês vão deixar a primeira e a última opção marcada e em modo vocês vão deixar em modo normal, beleza? E vão dar um save. Eu vou entrar na partida para vocês, beleza? Mas primeiro eu vou colocar em tela cheia. Vocês podem apertar F11 ou clicar aqui. Vai ficar em tela cheia e vão dar um start, beleza? Como vocês podem ver, a, as teclas apareceram aqui para mim, né? Vamos aguardar aí. Como vocês podem ver, o emulador roda liso, liso, liso, para tirar. O ponteiro do mouse é só apertar a tecla Ctrl, aí vai sumir, beleza? Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, tá rodando muito, muito liso, beleza? É um ótimo emulador aí. Justamente para quem tem um PC fraco, não tem virtualização habilitada ou não dá para habilitar, beleza? Lembrando, eu esqueci de falar para vocês: esse modo normal aqui é essas configurações é diferente né? O, como vocês podem ver, para pular do avião é a tecla V, para ativar a prancha é a tecla B beleza no modo smart porque eu não recomendo vocês utilizarem o modo smart o modo smart ele vem configurado de acordo com os outros emuladores da mesma do mesmo formato que é padrão em todos os emuladores beleza só que o que, que acontece quando você bugar a mira, né que se atira rapidão mirando e atirando ele buga o, o controle entendeu o WSD por isso que eu não recomendo vocês utilizarem. Eu vejo também muitas pessoas que têm esse problema, só que não sabia disso. Era simplesmente deixar em modo normal, beleza? Só deixar em modo normal que fica tudo resolvido, certo? E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida aí, se tiver com algum problema aí... Para utilizar o emulador, é só comentar aí na descrição do vídeo, beleza? Que eu vou estar tá respondendo, ajudando todo mundo aí. Peço para vocês deixarem um like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscritos. Todo mês eu vou fazer sorteio aqui de Free Fire no canal, beleza? Então é isso. Valeu e até a próxima.